Mas tem um chá da prosperidade? A resposta tem. São ações combinadas que fazem um grande salto de prosperidade na sua vida. Então vou falar para você hoje sobre um chá da prosperidade para fazer dinheiro extra surgir na sua vida em 14 dias ou menos. Tenho certeza que se você fizer com afim, com, com dedicação, no mínimo você vai voltar nesse vídeo e vai falar alguma coisa aconteceu. Mas Bruno, você promete que eu vou ficar rica? É claro que não. Se você quiser ficar rico... Você tem que construir um conjunto de fatores. E eu acho que é melhor você seguir lá o canal Bruno Gimenez, que eu estou aqui no link aqui embaixo, que é o um canal só de prosperidade. Mas às vezes as coisas estão enroscadas mesmo. E isso parte de você. E se você souber mudar essa vibração... As coisas se abrem, você vai sentir o cheiro do dinheiro aparecendo inesperadamente de fontes inesperadas na sua vida. É uma questão de vibração, de estar tá na frequência certa da prosperidade. Isso eu sei ajudar você e as plantas podem te ajudar. Então, quer conhecer o chá da prosperidade? Vamos em frente! meu nome é Bruno Gimenez, sou escritor, autor de 20 livros, também sou palestrante, sou cofundador do Luz da Serra. Há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, são 14 anos, eu faço esse trabalho junto com Luz da Serra, Patrícia, Paulo Henrique, meus sócios, e uma das coisas que eu amo é ajudar você a ser quem você nasceu para ser. Então, se a moreira for quem ela nasceu para ser, no final das contas, o fruto que vai vir da moreira é a mora. Se o jacaré for quem ele nasceu para ser, vai ser jacaré. Se a máquina de lavar for quem ela nasceu para ser, vai sair roupa limpa. Se a cafeteira for quem ela nasceu para ser, vai sair o quê? Café. Não é demais? E você? Se você for quem você nasceu para ser, vai sair o quê? Prosperidade. E o que é prosperidade? Primeiro, na prosperidade você tem mais dinheiro do que você precisa. Segundo, você tem compartilhamento, você compartilha Terceiro, você tem saúde Quarto, você tem prazer pela vida E você se considera alinhado com a sua missão E você é feliz, quinto, você é feliz Então tem dinheiro e tem felicidade e tem compartilhamento Porque se você não tem com quem compartilhar, não é muito bom então, uma das coisas que eu aprendi foi estudar a fita energética. Estou aqui com o livro de novo, o livro Fita Energética. Esse é o meu, tá amassadinho. São 118 plantas estudadas num viés vibracional. E eu preciso citar o livro, gente, porque o livro é a única obra no mundo que aborda deste jeito, uma coisa chamada fita energética, que é marca registrada nossa. Esse livro saiu em 2005, de lá para cá, nós nunca paramos de estudar ou seja, é uma técnica comprovada com estudos de casos reais, milhares. Quando eu estou falando milhares é mais de mil mesmo. Aqui a gente explica como montar os tratamentos. E o que, que o tratamento faz? Aqui na capa do livro, na orelha do livro em chama, ó, tem uma foto da bioeletrografia de uma folha de malva. O que significa que toda planta, toda flor, ela tem uma energia. E essa energia é transmitida para nós. A gente chama isso de alinhamento por compatibilidade. E o que, que você tem que entender do ponto de vista de prosperidade? A primeira coisa é que você tem que estar no nosso grupo do Telegram, porque ali todos os dias eu estou incentivando vocês com coisas incríveis. Ainda não está no grupo? Tá aqui embaixo, pega o link e entra primeiro baixo o Telegram, depois entra porque é muito massa. Se você quer mudar a sua prosperidade, você precisa mudar a sua vibração de prosperidade, semelhante atrás semelhante. Isso é bíblico Diga-me com quem andas e te direi quem és A cada um será dado conforme suas obras Você já ouviu essa expressão de diversas formas A cada ação tem uma reação com força contrária e mesma intensidade Em outras palavras, você atrai para a sua existência aquilo que você está emanando Emanando, eita, tá roscado hoje Você está emanando Então, quando a gente fala de chá da prosperidade Eu não sou hipócrita e nem idiota Ah, vou tomar um chá e tudo vai acontecer Por isso, o que eu prometo é relativo relativo à caminhada que você está relativo à existência sua, relativo à percepção das leis naturais, porque prosperidade é um conjunto de hábitos. Prosperidade é um conjunto de coisas, mas o fato é, as plantas, elas sabem mudar a sua vibração. Como que elas fazem isso? Elas entram num alinhamento de compatibilidade, oferecendo a bioplasmia delas, a fitoenergia delas, e isso muda o que você sente, muda o que você pensa, muda emoção, pensamento, sentimento. E por mudar a emoção, sentimento, pensamento, muda a sua vibração a própria fita energética quando saiu o livro, eu usei a bioeletrografia eu fiz assim centenas e centenas de fotos para provar a mudança eletromagnética de cada ser humano em outras palavras, eu consegui provar a alteração da aura de cada ser humano, e uma vez que a aura muda, vamos ver se eu acho aqui uma vez que a aura muda, sabe o que acontece gente? você muda a sua vibração muda, ó. tem fotos da hora no livro. Isso aqui foi duas pesquisas que eu coloquei né? para mostrar que o chá muda isso. Então eu não quero ser leigo com você, não quero ser profano de estar por fora e também não quero te prometer nada impossível, mas eu te prometo que esse chá vai mudar a sua vibração, certo? As ervas que você vai usar são, preste atenção, você vai usar um conjunto, tem semente, tem erva, tem flor, tem tudo misturado. Pronto, vou pedir para o editor colocar aqui na tela para ficar mais fácil. Amêndoa, pega uma amêndoa e espreme ela para ficar toda é, quebrada, quebra uma amêndoa, aquela amendoazinha, certo, uma amêndoa. Marcela, um punhadinho de nada de Marcela, é muito comum aqui no Rio Grande do Sul também chamar de Marcela, é uma florzinha que parece um pequeno sol. Terceiro, jasmim é uma flor, inclusive por isso que eu dei o nome de jasmim para minha gata. Eu vou até achar jasmim aqui, porque eu prometi no outro vídeo falar da jasmim e acabei não falando e não gosto de prometer e não cumprir. Foi o vídeo do sal grosso que eu espero que você tenha assistido. Jasmim gera pureza nos pensamentos, purifica as emoções e inferioridades. É um vegetal que tem a propriedade de trazer o aspecto do divino para tudo. Se você quer um toque de pureza e perfeição, essa é a função do jasmim. É indicado também contra vícios, cigarro, álcool, drogas, jogos. Purifica e desintoxica o organismo. É um repelente contra invasões de obsessão de ordem geral. Eu não tenho como ler tudo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas o livro, ele cita todas essas características de cada erva. E ensina você também a fazer os seus tratamentos. Algo que eu ensino basicamente só no curso do Fito Energética Essencial. Ele ensina aqui também. Marcela, estimula a fertilidade. O que é fertilidade ser fértil, Fértil não é só de engravidar, né, gente? Você cria um projeto, ele fertiliza. Você tem uma ideia, ela fertiliza. Tá entendendo a relação? A coragem, segurança, bons hábitos, iniciativa... Esperança, vontade de fazer, capacidade de perdoar, limpar o ódio, fundamentais para a prosperidade e vida. Eu não vou ler todas as outras plantas, tá? Mas é isso aqui que trabalha a fitoenergética. Vamos lá, as plantas. Amêndoa, como que eu vou fazer? Pega uma amêndoa, é, amassa ela para dar pedacinhos tranquilo Marcela punhadinho ó, sempre com os três dedos Jasmine punhadinho de três dedos Cáscara Sagrada punhadinho de nada de três dedos Cravo da Índia punhadinho de nada de três dedos casca de laranja você vai pegar a casca de laranja descasca um pedaço médio e você fatia essa casca com a faca mesmo e depois você fica para ver uns cubinhos bem pequenininho da casca de laranja você vai colocar tudo isso junto num potinho vai misturar e aí uma coisa que você tem que entender é que cada vez que você for fazer o chá, você vai fazer, você vai pegar uma quantidade mínima. E não interessa se vem mais de um, se vem mais de outro, tá bom? E esse chá, você pode fazer numa quantidade que dure 14 dias, certo? Não tem o um mínimo problema, pode fazer numa quantidade que dure 14 dias. Só que todas essas ervas são praticamente desidratadas. A casca de laranja não é. Então eu recomendo que você descasque a laranja e deixe uma casca Fora da. é algum lugar que desidrate sozinho, porque se você colocar tudo junto num pote, a umidade da casca de laranja vai mofar o resto dos chás. É tudo desidratado, não precisa ser verde, não precisa ser fresco, a quantidade é pouca e tem alguns segredos aqui que você vai adorar, mas alguns segredos tranquilos mesmo. Primeira coisa, muitos aqui vão falar, ah, eu não sei onde tem casca sagrada, eu não sei onde tem jasminha, eu não sei onde tem marcela, eu não sei. Cara, é você é o problema da prosperidade. Eu nem coloquei o tratamento aqui, você já está dizendo que não tem. Existem um monte de casas de produtos naturais no Brasil, tem lugares que encomendam, nas feiras tem para vender e todas essas plantas são plantas tradicionais, é, assim populares do Brasil. Se você está achando difícil achar uma macela, uma amêndoa, uma cáscara sagrada, você está totalmente desconectado e aí não tem jeito para você se você não fizer essa, essa reconexão. Então para para pensar. Agora, olha só, o que, que você precisa entender? De como que vai ser feito esse chá? Você vai pegar essas ervas, um pequeno punhadinho, porque é fitoenergética, não é fitoterapia, e vai colocar no chá. E esse chá é, na verdade, uma infusão a frio. Água fria garante que qualquer pessoa, mesmo grávidas, mesmo lactantes, ou mesmo você que está fazendo quimioterapia, Deus me livre, mas acontece, você que está com algum problema, não vai ter nenhuma contraindicação, porque é fitoenergética. E o que, que você vai fazer? Embaixo do copo, você vai colocar uma nota, maior nota que você tem. Eu preciso do magnetismo do dinheiro. Ah, eu não tenho nota de 100, eu estou quebrado. Então, ponha de 10, ponha de 20. Se você está me assistindo, ou você tem um celular, você tem um computador, você tem uma internet, você tem obrigação de ter uma nota de 20. A maior nota que você puder. Não é para tirar xerox. Não é para é, pegar de mentira Tem que ser de verdade a maior que você puder Eu tô trazendo a de 100 reais aqui Nada nesta mão, nada nesta mão é, Eu tô trazendo de 100 reais que é a maior do nosso país Se você tiver de 5 reais, você vai magnetizar 5 reais Se você tiver de 100, você vai magnetizar 100 Então o que você vai fazer? Você vai pegar esta nota Vai estar tá debaixo da mesa Então eu vou baixar aqui ó. Então vamos supor ó. Esse aqui é meu chimarrão, vai imitar a xícara Vai colocar a nota aqui os chás já estão na, na aguinha aqui, certo? É disso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Quando você tiver com essa cena aqui, o teu chá lá, com as ervas, a água a frio, anota aqui, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma oração do seu jeito. Gratidão à natureza. Gratidão à vida, pode rezar, pode cantar um mantra, o que você quiser. Deus da luz, abençoe essa vida, gratidão por tudo, tá bom, tá valendo. E isso tem que ser feito de manhã, uma vez por dia de manhã, você vai tomar esse chá da prosperidade. E você vai, enquanto você está tomando o chá, você está olhando a nota Porque a nota é um que a gente chama Na radiestesia de testemunho Na radiestesia você precisa de testemunho Que é uma, que é uma amostra daquela vibração Com a amostra daquela vibração Você faz muitas coisas incríveis E aí você vai com essa nota Ali embaixo da sua xícara de chá Pode ser xícara de plástico, de vidro Não fique fazendo pergunta desnecessária Pelo amor de Deus, vai lá e faça Você vai ficar falando, tomando chá De calminho, vai dizer Dinheiro que é meu, vem pra mim e vai ficar tomando, prosperidade é minha e eu tenho direito, é, eu amo dinheiro e o dinheiro me ama. E você continua tomando, dinheiro que é meu vem pra mim, toma um gole. A prosperidade é minha, eu tenho direito, eu amo o dinheiro e ele me ama. Bruno, eu não vou falar mais ou menos assim, eu, eu posso mudar as frases? Pode, o sentido é esse, uma palavra não é nada sem a emoção que carrega. E vai tomando isso, dois, três minutos, tá feito. Beleza, no outro dia você vai fazer isso. Esse é um chá para você fazer por 14 dias. Eu não te prometo hotel em Dubai, eu não te prometo ficar rico. Eu prometo que surpresas acontecerão para você, mas tem um último passo, que você precisa, você está ajustando a sua vibração, sua frequência do dinheiro. Você precisa avisar a lei da atração, avisar a sua aura quando der certo. Então, quando acontecer de você atrair mais notas do valor que você está olhando de manhã, de você ver que dinheiro inesperado está surgindo. Vem, Jasmine, vem da oi. Vem aqui, vem aqui, vem aumentar a audiência do vídeo, né, meu amor. Vem, olha aqui, eu quero aumentar a audiência do vídeo. Então, o dia que começar a acontecer coisas para você e vai acontecer, você precisa celebrar. Se você não celebrar o chá da prosperidade não adianta, celebrar é avisar a aura, é por aí, é por aí, avisar a energia, é por aí, é por aí, é por aí. Então é o que eu falei para você sobre o chá da prosperidade, primeira coisa, ele não trabalha sozinho, segunda coisa, não vai te deixar rico, prosperidade vem com um conjunto de fatores e isso você pode seguir o Bruno Gimenez lá no canal Bruno Gimenez que é só prosperidade. Segunda coisa, o chá tem amêndoa, marcela, jasmim, cáscara sagrada, cravo da índia e casca de laranja. Lembra que Lembra você vai usar só um pouquinho por dia. E eu recomendo que você guarde essas ervas num potinho. para durar 14 dias. Terceira coisa é um chá de infusão a frio. quarta coisa. Ou seja, não esquenta. Quarta coisa. Você vai precisar da nota de maior valor. para colocar debaixo da xícara que você vai usar. Então você vai colocar uma quantidade. Que pegue um pouquinho dessas ervas. Pouquinho. Não é fitoterapia pelo amor de Deus. E vai colocar no chá. Então você vai fazer uma ativação. Nota de 100 reais debaixo a maior de valor, ativa e depois você vai tomar e você vai tomar falando as frases dinheiro que é meu vem pra mim, prosperidade que eu tenho direito, prosperidade é minha por direito e você vai falar eu amo dinheiro, dinheiro me ama e vai tomando suavemente faz esse ritual de 3 a 5 minutos e você vai fazer esse chá por 14 dias Quando você colocou as ervas na, no chá ali de infusão a frio Você pode coar, eu me esqueci de dizer Porque senão vai ficar vindo as ervinhas para você E eu acho que agora vai contigo Agora, do mesmo jeito que eu me esforcei para fazer esse bendito chá da prosperidade Eu preciso do seu esforço Assiste esse vídeo e celebre Porque se você não celebrar, você não está avisando a lei da atração que o caminho é esse e você vai celebrar aqui com a gente. Comente você que fez e começou a surgir dinheiro de fontes inesperadas. Começou a aparecer dinheiro extra. Como que eu vou saber, Bruno? Olha, convite de show vai aparecer para você. Um dinheiro parado. Vai achar dinheiro num casaco. Vai achar dinheiro numa caixinha. Vai lembrar que tinha alguém que estava te devendo dinheiro. Vai lá e cobra e recebe. Uma pessoa que você nem lembrava liga para você para te pagar alguma coisa. Que vai começar a aparecer dinheiro que você vai falar. Poxa, e aí você celebra. Você agradece e você diz... Brilha a prosperidade Que é o nosso mantra lá do canal Bruno Gimentos Brilha a prosperidade é Deus Eu sei que eu estou prosperando Deus, eu sei que tem energia vindo para mim Eu vou celebrar E se você não é religioso Ou se você não acredita em Deus Não tem problema Universo, existência, vibração física quântica O importante é você celebrar porque quando você celebra, a sua aura fala, é por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo para você, fica com Deus, a gente se vê no próximo. E lembra, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário e vamos rumo a um milhão de inscritos. Um beijo grande, valeu!